Aí está, é dar o, tiro, sim, o Presidente ir. da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, a dar o tiro de partida, está, na, está em prova a corrida Aliança com os campeões, campeonatos nacionais de estrada numa organização da Federação Portuguesa de Atletismo em parceria com o Complexo Desportivo Nacional do Jamor e a Câmara Municipal de Oeiras, é a festa do atletismo neste 13 de janeiro a acontecer com uh, vários atletas a posicionarem-se para já, António vendo esta imagem aqui com a moto 1 a dar-nos esta imagem do presumo, tendo em conta o desporto adaptado, que vem, vem, estranho, vem é? para a frente, mas, para, a partida, mas para já é assim. partida só é? feminina e de repente quem aparece na frente é, é um atleta masculino, porque eh, está incluído nesta prova também, estavam 18 inscritos no desporto adaptado, dentro das várias disciplinas, por assim dizer, do desporto adaptado e, portanto, são eles que estão agora aqui na, na, no início de na frente da corrida. Exatamente. A sair também da aqui da, da Praça da Maratona e agora já em plena Avenida Pierre de Coubertin, no sentido descendente, entretanto há ali já uma... É Sara Moreira, Sara Moreira já na frente. Que é apontada como uma das grandes favoritas para esta corrida. Sim, nas últimas duas edições só ganharam três atletas e duas delas não estão presentes e a única que está presente é a Sara Moreira. E, portanto, as outras atletas é a Jéssica Augusto, que ganhou por três vezes em 2007, 2008 e 2017, uh, ou seja, a campeão nacional até uma nova atleta cruzar esta, esta meta aqui no Estado Nacional. A Dulce Félix, que ganhou cinco vezes, mas que por, uh, foi meio há pouco tempo, uh, não está presente também, ganhou em 2011, 12, 14, 15 e 16. E a Sara, que ganhou três vezes em 2009, 2010 e uh, 2013. A Sara apresentou-se em grande forma. Uh, no, no último mês e, portanto, acredito que ela uh, possa tranquilamente, e é uma atleta sempre muito voluntariosa, que corre sempre na frente, que não, que não vira a cara à luta e, portanto, tu, provavelmente na corrida feminina, uh, temos ali, neste momento, outra atleta que, que, que é uma grande referência, que, que é Inês Monteiro, que já ganhou uh, quatro vezes quatro vezes, mas para ter uma ideia ganhou em 2002, 2003, 2004, 2005 ganhou quatro vezes seguidas, mas a última em 2005 e que neste final de ano se apresentou em grande forma transferiu-se para o Sporting e está aqui a tentar ir acompanhar a Sara Moreira foi uma atleta que de grande relevância no atletismo português e que neste momento apesar da sua idade já é veterana está Uh, novamente em grande forma ganhou a São Silvestre da Amadora, que é sempre uma grande referência ela e também em Funchal Ela que tantas vezes e que nunca tinha chegado à vitória na Amadora nesta prova mítica de São Silvestre a acontecer exatamente no último dia do ano ela, ela dizia-me isso exatamente nessa, nessa corrida estava muito feliz porque aprovaram o bom momento e também o facto de, de ter ganho uma prova com... histórica, histórica é... Com, com, como, como é a São Silvestre uh... da, da, da Amadora claro. Exato, que é sempre uma grande referência e ganhou no Funchal que, é que é outra prova de grande referência no sei de Português. Quase de, de, de em dois, sim, dois, em dois dias, dias, sim, sim exatamente, a provar da, da veterania da, da, da Inês, claro. Sim, mas já esperava. Era, este era, era, era uma, uma, um cenário que, que já tínhamos antecipado, em virtude de não estar a, a Marta Pen e não estar a Dulce Félix, nem a, a Sara, nem a, a Jéssica e a Salomé. Portanto, era isto, era isto que se aguardava. Uh, António, até aqui temos, digamos, o primeiro quilómetro, o, o, a, o, a parte mais fácil deste percurso, não é? Porque depois da saída do é a parte do, do mais fácil é mais difícil. Porque é exatamente a descer, porque há, no, no, quando quilómetro estivermos 9 na será sempre a subir. Uh, sim, vai ser muito empenhamento. Isso, isso também é um dos atrativos da corrida, é que a equipa vencedora, uh, à entrada do último quilómetro, nunca se sabe se será a equipa vencedora no, no, na meta, porque aquele quilómetro, faz muita moça, é um quilómetro muito difícil, Os atletas já vêm muito desgastados e têm que se empenhar muito para conseguir manter as suas posições ou até tentar melhorar. Portanto, as capacidades volitivas são postas muito à prova na subida da Pierre Coubertin, que são, tem ali 600 metros, sensivelmente, de grande dificuldade. Mas, para entrar no estádio é preciso soar bastante, é preciso muito esforço. Vamos esperar que naturalmente as condições meteorológicas se mantenham assim porque também a nível técnico será muito mais fácil uh, para nós que estamos aqui deste lado a tentar levar as emoções desta corrida, a todos aqueles que estão a acompanhar não apenas o, a página do Facebook da Federação Portuguesa de Atletismo, como também a página o canal de YouTube, assim como a página, o site do jornal Record que está associado a esta iniciativa e naturalmente em termos técnicos será de todo interessante para todos nós e para quem nos está a acompanhar. Claro, poder acompanhar as principais incidências da, da corrida que neste momento trilha estes primeiros instantes na Avenida Marginal, a Estrada Nacional número 6. O ponto de retorno vai acontecer lá mais à frente quando estivermos ali a atingir a chamada curva dos, dos Pinheiros. Sim, neste momento já se vê que na primeira grande dificuldade que é aqui a subida da Cruz Quebrada, a Sara a aproveitar a, a boleia de do atleta masculino que, que lidera a corrida, para se distanciar um pouco da, da sua colega, mas em termos individuais, principal adversária nesta corrida. Entretanto, podemos eventualmente também já espreitar a, a, a zona de partida, onde dentro de instantes vai acontecer a, a partida masculina e também de todos os outros, dos chamados corredores amadores, aliás aquela imagem aérea dava mesmo para ver as diversas bolsas ou caixas de saída que se, que se posicionam, cá está ela exatamente, porquê António esta, esta partida faseada? É para que todos no fundo se consigam, tenham mais, tenham mais conforto para já partarem na partida porque não vai haver vagas, portanto o número de atletas participantes não, não, não, é, não, não é necessário que haja vagas de partida, ou seja, várias partidas diferentes. Uh, só vai haver duas partidas, aquela que já ocorreu e a, e a próxima 10 minutos depois mas assim os atletas não estão todos juntos na, na partida podem só organizar, ainda fazer alguns exercícios de aquecimento e depois uh, quando se aproximar a partida sairá dali aquela, aquelas grades e eles juntar-se-ão todos uh, para uma partida só mas neste momento eles são distribuídos pelo seu nível competitivo e assim todos podem correr, é, é, é muito ninguém difícil. Atrapalha ninguém atrapalha ninguém. Exato, a ideia é essa, se todos estiverem bem distribuídos, os atletas já saem com os seus pares, já saem dentro do seu ritmo de corrida, não, não saem nem mais rápido, nem mais lento, os mais rápidos não são atrapalhados pelos mais lentos, nem os mais lentos, partem muito rápido e depois têm grandes dificuldades no, no, no final, assim não, já partem todos dentro do seu grupo. Corrida Aliança com os campeões, a finalizar uma, um ano inteiro de Liga Aliança que percorreu os 18 distritos de Portugal Continental, sendo agora o décimo nono evento, o evento Master, a fechar com chave de ouro esta organização que promove naturalmente o, o atletismo, até com um portal onde acaba, acabamos por ver todos os dias atualização de dados, dicas de corrida. Entretanto, se espreitarmos rapidamente a Câmara 1, vamos ver que... Uh... A Inês Monteiro é uma mulher da serra. Uh, não, vai dar lutas até poder, isso não haja dúvida nenhuma, sempre foi uma atleta extremamente competitiva, combativa e, e mal o ritmo abrandou, ela aproveitou e voltou a colar, portanto o atleta masculino já não consegue impor o, o ritmo da corrida e terá que ir a Sara neste momento para a frente impor, neste momento encontra-se a descer, o que é, o que é um ponto para, em que os atletas aproveitam um, para gerir um, um pouco o seu esforço para tentar ganhar, recuperar alguma, alguma energia Uh, para depois uh, voltar outra vez à, à carga. Neste momento as atletas encontram-se juntas e vão permanecer juntas durante algum tempo, provavelmente até depois do retorno. Entretanto, a nossa reportagem, apostos, não sei se, Mafalda, muito, muito rapidamente é possível falar com alguém antes desta partida? Estamos mesmo em cima da hora? Já estamos na meta, os problemas que já estamos a começar. Muito bom torno. É para ganhar ou não é para ganhar? Como é que é? O que é que se vive, o campeonato é que se vive aqui na, na linha da partida? Vamos à luta. Vamos à luta. Um campeonato nacional. Mesmo quando a preparação não corre bem, viemos cá e temos que parar a, a camisola do povo. Qual vai ser a principal dificuldade para esta prova? Uh, hoje acho que é o vento. O vento, principalmente, ao retorno aos 8 km. Acho que no aquecimento fomos ver, também estava a passeio marítimo. Está muito, está muito vento de costas. Portanto, acredito que no retorno, dos 8 até aqui ao fim, com vento de áreas. E a subida vai ser complicada. Qual seria o melhor é, resultado esperado? Para mim, top, eu top sei. Não é o top 6. De, de, de bem, eu estou de novo então a acompanhar também com o Carlos que está a fazer a relação. São praticamente 2 mil atletas neste evento organizado pela Federação Portuguesa de Atletismo que eh, ocupa, ocupou, tomou de assalto, digamos assim, e fazendo do, do Estádio Nacional este quartel general nesta festa do uh, atletismo, com estas imagens que nos dão a perspectiva deste pelotão. Começou, entretanto, a contagem decrescente, tiro de partida dado, está no ar, Exatamente, na estrada, no, no, na pista de cartão para já, realmente uh, esta, esta vaga, esta segunda partida em que temos uh, os uh, séniores uh, masculinos, uh, também os, os, os veteranos e uh, vamos ver aqui também este despique que, António, que se perspectivava de Benfica Sporting, ficou digamos com estas, uh, uh, com estas desistências de última hora um pouco mais comprometido. Este despique era só no, no, na corrida masculina, porque na feminina não havia despedido nenhum. Porque o Sporting chegou aqui e fez uma equipa que é tem uma toda a gente, tem toda a gente. não é? Exato. Tem toda a gente, neste momento o Sporting só podia lutar contra o Sporting B, portanto <risos> não, não, não há grandes expectativas em relação a isso. Há grandes expectativas sim em relação à corrida masculina, apesar do Sporting se ter reforçado muito, foi, contratou praticamente tudo o que mexe, muitos deles, alguns dos históricos Atletas que ao longo dos últimos anos têm pontuado para as vitórias do Benfica, portanto o Benfica ganhou as últimas 5 edições, mas vários desses ativos do Benfica neste momento fazem parte dos quadros do Sporting e a expectativa é que seja uma corrida equilibrada, mas o Sporting joga com muito mais peças. A descer a Avenida Pierre de Cobartin, a corrida masculina. Uma atleta do Vitória de Setúbal, se tá? acho que aqui não há prêmio para o mais rápido, acho mas... que não, Isso é São Sebastião de Lisboa mas, aqui mas, não. Mas pelo menos tem aqui a, a honra, digamos assim, de, nesta, é, nesta mas... transmissão que a Federação Portuguesa de Atletismo está a proporcionar a todos aqueles que gostam de atletismo e todos certamente aqueles que estão a correr e que depois mais tarde vão ver a nossa, a nossa emissão, pelo menos vão ver este é um atleta vitoriano, é. pelo menos nesta nesta fase de, de destaque vamos ver, sendo que na corrida feminina, tudo na mesma, com Sara Moreira e Inês Monteiro a dominarem a frente dos acontecimentos, em plena marginal, com o Oceano Atlântico ali do seu lado esquerdo, neste caso, relativamente à imagem, é o lado direito. Sim, estão muito próximo do quilómetro 4. Uh, ainda falta muita corrida, mas este cenário vai-se prolongar durante mais algum tempo. A Sara Moreira, apesar de ser uma atleta mais jovem, provavelmente muito mais rápida, uh, tem esta forma de correr, uh, vai para a frente, tenta impor o seu ritmo, tenta desgastar os adversários, não gosta da companhia e tenta-se ser livre dela a cada, cada passada que dá. Uh, em relação a oponente de hoje, Inês Monteiro, uh, vai dar luta. E daqui a pouco, naturalmente, temos também possibilidade de ir acompanhar e uh, uh, espreitar digamos os lugares secundários ou o grupo perseguidor das atletas femininas, já lá vamos, havemos de, de, de lá ir para já, estamos a ver a frente, feminina, a frente masculina com um, Rui, Pedro, Rui Pedro Silva, é um dos atletas ali presentes. É presente. um histórico, Rui Pedro Silva está é, à tá, volta, está tá de volta, ganhou novamente a São Silvestre do Porto, até acho que se podia chamar o grande prémio o Rui Pedro Silva pela quantidade de vitórias que ele já obteve uh, nesta prova, uh, é, um, é um atleta que, que sempre se defende muito bem em estrada e que se, apresentou, que se apresenta neste momento num bom momento de forma, é um atleta também bastante combativo, daqueles que uh, gosta de, de impor o seu ritmo e, e a par de... Com o Rui Pinto, com o Samuel Barata, com o Hermano Ferreira, eh, seguramente vão estar eh, bastante tempo na frente da corrida. E isto está, está. A primeira dificuldade: Rui Pedro Silva, o ataque. Isto. Eh, Rui Pedro Silva Vamos está ver para. A nossa Câmara 1. Rui Pedro Silva está para, para, para, para os homens como a Sara Moreira está para as mulheres. Enquanto houver energia dentro do depósito, é sempre, sempre, sempre a tentar fazer a diferença. Vamos uh, tentar ver a frente masculina, exatamente para acompanhar o raciocínio do António Sousa. Muito Sporting, muito Benfica, uh, penso que se vai manter assim durante uh, bastante tempo, vai, eu penso que a corrida será realmente por equipas, será discutida no, no, no último quilómetro, porque os valores uh, são muito semelhantes, apesar de, do Sporting ter uma equipa... Uh, muito, com, com muito mais atletas, poder jogar com muito mais atletas. Uh, o Benfica tem, tem aqui alguns atletas de grande referência e portanto penso que uh, contam quatro atletas e portanto o Benfica também terá uma palavra a dizer para defender uh, o seu pentacampeonato. Exatamente. Quatro atletas, António, para aquelas pessoas que estão menos familiarizadas com estas questões da, da, da maneira, co como, assim. se como se fazem as classificações, queres uh, especificar? Contou os quatro primeiros atletas a chegar, o, o primeiro marca um ponto, o segundo dois e é progressivamente, a equipa que fizer menos pontos com quatro atletas uh, é a equipa vencedora. No, em caso de empate, uh, desempata o melhor classificado o melhor quarto classificado, portanto, aquela equipa que fechar primeiro é a equipa que ganha. A frente feminina, entretanto, passava ali ao lado do, do forte de São Bruno de Caxias, naquele percurso que já, já, já foi alterado, não sei se sim, sim, estou sim, bem sim. Situado, hoje, não é? Sim, sim, eles neste momento vão subir o alto da Boa Viagem, portanto, ao lado desse tal passeio marítimo, que, que era para ser feito, mas que devido a, a, às inundações, à chuva... Sim, criou ali algum constrangimento junto à Baía dos Golfinhos, em que podia criar algum problema, não para os atletas da frente, mas para, para o grande pelotão, a passagem podia não se fazer em segurança e, portanto, a opção da organização foi colocar os atletas sempre pela marginal vão ter que fazer mais uma subida, e, e que subida aqui é do Alto da Boa Viagem. Uh... Já lá está, já, já, já, já, com, já estou com, a ver. Já, com, com, com esta imagem já dá para ver, digamos, essa dificuldade acrescida que se juntou ao percurso. Portanto, estou a passar aos os tipo. 5 km, 16.05, a meio da corrida 16.05, tomou um bom tempo de arrondar os 32 minutos, que é, um, que é um tempo bastante aceitável a nível feminino. E entre os homens? Entre os homens, digamos, não há aqui, Samuel Barata, por aquilo que estou a, a ver, peço à realização que me mostra frente, a frente de corrida masculina, exatamente, atletas também do, do Benfica. Muito bem Benfica é? neste momento, o, o Sporting está um pouco mais encoberto, mas as duas equipas com bastantes atletas aqui na, na frente da corrida, a animar, ai, ai, ai, já houve um problema qualquer ali, Rui Teixeira deve ter levado um, um toque, não não deu para perceber o que é que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu ali na frente, provavelmente Rui Teixeira, também um dos, dos possíveis candidatos aos 10 primeiros, alguém lhe deu um toque no calcanhar e o sapato provavelmente saiu e ele vai ter que, que aproveitar esta descida, perder o menos tempo possível a voltar a colocar o sapato. Penso que pelas imagens que vimos, provavelmente foi esse o, inc o pequeno incidente que, que ocorreu, mas nesta fase da corrida o atleta rapidamente volta outra vez a a estar em pleno. É difícil depois de uma, digamos, de um pequeno precalço como, como, como este. Entretanto, noto que uh, dentro de instantes já podemos ter a noção realmente daquilo que é a perseguição às atletas que vão uh, na frente. Daqui a pouco elas estão a aproximar-se do ponto onde temos uma das nossas motos colocadas para, para ver quem é que segue na perseguição da Inês Monteiro e da, da, da, da Sara Moreira. Uh, já lá vamos. Entretanto, no momento em que Rui Pedro Silva parece que dá aqui um pequeno esticão ou uma tentativa de sacudir a concorrência? Sim, quer dizer que ele está-se está, está a sentir muito bem e aproveitou a descida para, para impor um ritmo muito forte, uh, vê-se pelo, pelo, pela forma como os atletas uh, se têm que entregar, que, que o ritmo imposto está a criar grande desgaste no pelotão, uh, é aquilo que dizíamos há pouco. Rui Pedro Silva, é garantia que enquanto houver energia, isto vai andar. Exatamente. Entretanto, temos aqui um, um separador, separador exatamente, para mostrar uh, quem segue na perseguição do, da, da, da Sara da e da Inês Monteiro. Uh, Susana Cunha, temos Carla Martinho, apesar de ser de veterana, também, também é atleta que vimos aqui do nosso lado esquerdo, junto, junto do lado do Rio, uh, Ney Dias do Benfica, que é a atleta que vem neste momento aqui em quarto lugar, lugar, Susana Godinho, Susana Cunha, são as atletas que vão aqui, penso que neste grupo a Susana Godinho, pelo aquilo que fez no último mês, é aquela que se apresenta em mais forma, terá a gerir este grupo. Se... Mas dificilmente vão conseguir fazer, uh, beliscar a corrida isso, isso da, da Inês e isso, da Sara. Isso, isso, isso é outra corrida, Isto, neste momento são duas corridas. Aqui, lá na frente é uma corrida e aqui é outra corrida. Não, estas atletas aqui, nota-se perfeitamente que estas atletas aqui algumas delas vão gerir porque não vale a pena correrem sozinhas, a marca é irrelevante e o que, o que interessa é a classificação e, e optam por correr aqui de uma forma mais uh, descansada, por assim dizer, e, e depois então na parte final fazerem a diferença. Agora vemos uh, que se estão a cruzar com os atletas naturalmente mais atrasados, já com os chamados uh, amadores. Isto é, vantagem, isto é uma vantagem este percurso é essa vantagem que assim os atletas do pelotão conseguem a perceber se como é que está a decorrer a corrida. Tanto eles assim cruzam-se pelo, pelo percurso inicial neste momento estes atletas estariam no passeio marítimo, eles na marginal não saberiam como é que estava a corrida. Assim tem podes ver a corrida é mais uma aliciante para aqueles que fazem da corrida um o seu hobby. E vamos espreitar novamente a frente masculina, não há digamos aqui tréguas para a perseguição daquilo que, que era aquela tentativa há pouco que víamos do, do Rui Pedro Silva, uh, tentar uh, distanciar-se, está ainda tudo muito compacto, tudo muito por puro, puro definir sim o, o, o ritmo que o Rui Pedro Silva está a impor neste momento não é suficiente para ele para ele conseguir criar grandes fissuras no pelotão uh, o objetivo é desgastar desgastar desgastar para mais tarde sim uh, este gasto inicial vir a, a provocar moça uh, em, em, nos adversários provavelmente também poderá ser uma questão tática do Sporting sabendo que tem mais elementos uh, que joga, que joga com mais elementos tentar uh, pôr alguém na frente uh, desgastar uh, o Benfica com uma equipa mais curta uh, que no final o Sporting tenha mais hipóteses de, de ganhar coletivamente, tentar uh, finalmente chegar a esse título que lhe escapa já há muito tempo, neste momento estão no retorno e estes retornos são sempre difíceis uh, fazem o é é, é, também não, não, não ajuda, ajuda não ajuda nada mas ai, agora ali um Bruno Paixão <risos> O homem que conseguiu correr 5 São Silvestres no último, no último mês, uh, ter alguma dificuldade em passar pela, por uma das atletas femininas. Uh, e, e ainda por cima numa altura de constrangimento, como é que ele retorno causa sempre... A bastantes dificuldades. Comentários nesta emissão de António Sousa, o comentador que nos está a acompanhar nesta emissão, uma produção da Federação Portuguesa de Atletismo. António Sousa, uma das figuras do atletismo português, representou a Seleção Nacional diversas vezes, tanto como atleta, como treinador. Está a caminho uh, já da sua veterania, não é? Mas uh, ele continua habituado a, a, e gosta das, das grandes distâncias. Uh, fazendo aqui referência a algumas participações agora mas na Wings for Live World Run, ele já participou duas vezes, em 2014 correu 46,8 km na comporta e em 2016 venceu no Porto com 69 km e 400 metros. Entretanto, António, vamos espreitar novamente a, a, aquilo que interessa, realmente, aquilo que interessa é? exatamente. João Pereira resolveu vir para a frente, o homem do triatlo resolveu vir para a frente e tentar partir isto tudo. Realmente o ritmo que ele impôs aí fez grande diferença, o pelotão alongou logo e e, neste momento, os atletas têm que sofrer bastante para conseguir acompanhar uh, o... Mas o Rui Pedro Silva também é verdade. Não desarme, não, desarma, não que responder porque, digamos, a passada era bastante acentuada, do, do um, homem do triângulo Sim, foi um, um ataque muito forte, e, mas o... Já focámos isso. O Rui Pedro Silva, enquanto houver energia, uh, terá ali para a luta. Uh, Samuel Barata uh, a tentar... Uh, Voltar a colar à frente com o seu colega Rui Pinto, Rui Teixeira do Sporting também a uh, tentar chegar à frente, uh, volta a estar equilibrado uh, em termos de luta coletiva. Apesar de logo atrás ver Mano Ferreira, o Benfica neste momento uh, tem quatro atletas na frente contra dois do Sporting. Uh, na, equipa, na, na, na, na corrida feminina. Uh, neste momento, a Sara Moreira também já deve estar a tentar uh, guardar alguma energia para uh, conseguir uh, aplicar a sua principal arma uh, na parte final, porque dá a iniciativa à Inês Monteiro de meter o ritmo. A corrida masculina está ao rubro. Uh, também Contra-ataque. Isto... Podemos lá voltar. Isto porque... é um Benfica Sporting. Isto parece um Benfica Sporting em futebol. Que é sempre bola aqui, bola ali. É, estes dois atletas hoje estão... Uh, com realmente muita, muita vontade vamos lá, agora sim agora sim em realização, a Câmara 1 está a postos e olha aí eles, os dois os da cinco, frente a, a, a tentarem cinco, criar aqui algum 35, 14 35 nos primeiros 5 km a corrida está lançada em bases muito rápidas uh, e, e daí uh, já não há um pelotão há um atleta espalhados pela Marginal a tentar uh, responder a estes ataques sucessivos que o João Pereira e o Rui Pedro Silva impõem aqui na frente da corrida. Novamente, Rui Pedro Silva a aproveitar esta dificuldade do percurso, esta subida do alto da Boa Viagem, para, para se impor e a conseguir ganhar alguma vantagem em relação aos atletas do Benfica que vêm na sua perseguição. Entretanto, o Rui Pedro Silva a passar uma atleta mais, mais atrasada, que tinha saído, claro, na, na frente, foram 10 minutos de diferença, 10 minutos de diferença, uh, o, o horário da partida feminina e da partida masculina. Enquanto neste momento as atletas femininas já viraram em Algés no último retorno uh, e, portanto, faltarão um pouco mais de 2 km, 2,5 km para a chegada. Esta é a corrida aliança com os campeões e, claro, também os campeonatos nacionais de estrada, numa organização da Federação Portuguesa de Atletismo que vem desde 1990, quando se realizou exatamente o primeiro, o primeiro campeonato. Sim, eu sou tão antigo, tão antigo participei nesse campeonato, lembro perfeitamente, estava a chover, era um dia de chuva, foi ali no... Ganho pelo Domingos Castro, se não foi não é? Castro, chegaram, chegaram, chegaram os dois juntos, Dionísio I, Domingos II, João Campos do Benfica terceiro E eu aqueci com o João Campos, lembro perfeitamente porque aqueci com o João Campos e, e estava a chover, a estrada, a estrada estava molhada e, e foi disputado uh, na distância de 15 km, um pouco diferente daquela que, que está a ser disputada aqui hoje. Que são Podemos também 10. fazer um pouco desse, desse, desse, desse tutorial, porque uh, os campeonatos nacionais... Mas António... Sim, só queria, só queria focar aqui a questão, é, o, o João Pereira fez o seu trabalho, o Sporting começou o ataque, quis impor o, o ritmo da corrida através do, do Rui Pedro Silva, o Benfica respondeu com o João Pereira, mas neste momento... Uh, o João Pereira encosta para o lado, como se costuma dizer, e é, já fez o seu trabalho e agora são uh, Samuel, Barata, não é? Samuel Barata e Rui Pinto, aqueles, os dois atletas que mais têm animado este, estes últimos tempos, com corridas uh, sucessivas disputadas entre eles dois, vantagem sempre, diga-se também, pô, está até mais velho, mais experiente, que é o, o Rui Pinto. Estes dois, são dois atletas ainda jovens, duas das grandes esperanças do meio fundo português masculino, e que, tem, que nos têm proporcionado grandes lutas, discutidas passo a passo até a linha da meta, uh, e, que, e que estão em grande forma, e, e provavelmente poderá ocorrer aqui hoje outra vez um desses embates até, até o último metro. Daqui a pouco, presumo que a realização também nos possa colocar a Câmara 3 no ar, uma vez que nos pode dar a contagem, porque os relógios estão, aí está exatamente, com as, as mulheres a fazerem agora já neste momento 27 minutos de prova, os homens 17, claro, os tais 10 minutos Sim, de diferença habrá, à partida. Há um quilómetro, um, um quilómetro e meio, sensivelmente, para, para a chegada feminina, Uh, neste momento as duas atletas estão uh, uh, a gerir uh, a sua a sua prova para ver qual delas é que vai ganhar uh, o título individual portanto é um, um mano a mano digamos assim entre entre companheiros de equipa sim não podia ser de outra maneira não é mas... sim neste momento mas, uh, conhecendo cada uma delas acredito que isso para elas interessa muito pouco é <risos> o que interessa aqui no momento em que, em que uh, a Inês Monteiro. Exatamente, podemos, acelera, podemos, preitar, podemos preitar a Inês Monteiro. Acelera e causa, causa aqui já abre aqui alguma, alguma distância para a Sara Moreira. Já vai ser difícil a Sara Moreira voltar a, a colar. Quer dizer que a Inês Monteiro apresentou-se aqui uh, num grande estado de forma. Uh, a Sara tinha corrido muito bem, tinha feito, tinha feito um muito bom resultado no início, há, um, há cerca de um mês no Grande Prémio Natal, uh, onde correu 32, à volta de 32, 30 e, que, é um, que é um resultado feminino bastante aceitável. A Inês Monteiro não tinha conseguido correr tão rápido, mas uh, vê-se que está, está num, a atravessar um grande momento de forma, como já me prevíamos, e está agora a entrar... Para o, para, o estadio, para o Complexo Expressivo do Estado Nacional na Cruz entrar e entrar agora na, na Pierre de Cuba sim, Rtá, e, novamente ou acontece alguma coisa bastante inesperada na, na subida final ou então a vitória está mais garantida Inês Monteiro vai ser vai ganhar novamente uh, depois da sua última vitória em 2005 vai fazer uh, o seu, a sua quinta vitória em 2018 Imaginem, 2013 anos depois, uh, Inês Monteiro. Uh e entretanto, espreitamos, podemos espreitar novamente a frente masculina, portanto passamos de uma Sportinguista para um Sportinguista, mas este com este, este, Rui que, Pinto este, e Samuel Barato sim, do Benfica a tentar... Ele, este ele diria que, pá, vou aqui muito mal acompanhado, tenho que fazer aqui qualquer coisa que isto aqui não está a dar. Para além de serem dois Benficistas são em termos de equipa, não ajuda muito. Também são dois atletas que vão dar muita luta, são são aqueles olha, estes três atletas no fundo, isto não, não, não, não, não é nada de novo. Estes são atletas que tinham demonstrado estar em, em melhor estado de forma e, e, e estão aqui a demonstrá-lo mais uma vez. E se reflete -se aqui, não há surpresa, são eles os três, entretanto Rui e Pedro e Silva a tentar controlar, a parte trás da corrida, a ver onde é que estão os seus colegas, para tentar ver se, em termos de equipa, como é, como é que vai decorrer a corrida, mas... Parece-me que o, o, o, destes três sairá, sairá o próximo Campeonato Nacional. Vamos ver agora a caminho de da fundo para depois fazer um, o retorno, o retorno é, exatamente. É, é nesse retorno que, que penso que alguma coisa vai mexer. Uh, a partir dali o, o vento muda, o, os atletas passam a ter. Uh, algum vento de frente, e mas começa -se, começa aquela parte nervosa, a aproximar-se a parte final da corrida e há sempre alguém que, que tenta mexer, tenta fazer a diferença. Aquilo que se nota é, é neste momento a parte dos atletas, de aqui na frente, estão a tentar controlar onde é que estão os atletas com atrás. Isto não, é, não seria necessário porque eles não tardam nada, estão a cruzar com eles, portanto eles, eles conseguiriam ver este, este olhar para trás, demonstra alguma fragilidade que é uma coisa que o atleta tenta sempre, mesmo, mesmo que tenha, que sinta essa fragilidade, tenta que os, atletas, que os adversários não, não, não a sintam, não, não a vejam e portanto evitam olhar para trás, neste, neste momento todos os que foram na frente já, já o fizeram. Exatamente. E entretanto vamos ver a Inês Monteiro na frente feminina, já quase no topo da avenida Pierre de Coubertin, antes de entrar, passar ali pela Praça da Maratona, Maratona e depois entrar no estádio para no topo sul do Estádio Nacional fazer esse topo e chegar à reta da meta. Vamos ver se será assim, porque isto até ao fim a corrida, mas... Sim, mas ele está mesmo, mesmo, mesmo a entrar na Praça da Maratona, tem o tem um título garantido, vai fazer uh, um pouco mais de 33 minutos. Uh, uh, Perspectivava-se uma corrida mais rápida, mas, mas uh, de qualquer maneira, devido à, à dificuldade que este percurso apresenta, é correr a uh, um, um bom nível. Exatamente, entrar na Praça da Maratona com 32,40 a Inês Monteiro vai olhando para a trás a controlar também nesta fase a controlar também uh, onde é que vem a adversária nunca fiando é? até, até cruzar a linha da meta Pode ser sempre surpreendida, mas vai tranquila, tranquila para a meta. Aí está, os aplausos à entrada do Estádio Nacional para Inês Monteiro. Sim. A imagem aérea dá-nos também outra perspectiva completamente 100 chegada, isolada. Sim. 100 metros, pouco mais de 100 metros para a chegada. É mais um título, é mais, é um, mais título um título para a veterana. seu, seu quinto título é, é igual à a, igual a Dulce Félix, que tinha ganho uh, também cinco vezes, apesar da Dulce Félix que ganhou 5 seguidas. Uh, Inês Monteiro é 4 mais 1. Aí está, Inês Monteiro. Primeira campeã do dia. Do Sporting Clube de Portugal, ela que regressou ao, ao Sporting 17 anos depois Sim, e, e isso, agora a conseguir o título de campeã nacional. Sucessora de Jéssica Augusto, que ganhou o ano passado. Temos então, como o António dizia, a primeira campeã do dia, em termos de atletismo adaptado também. O segundo a chegar já também. Exatamente. Que é o primeiro campeão do desporto adaptado Sim. e Sara Moreira também já se aproxima, está na reta da meta. Também só controlar. Exatamente. O tempo não conta. Aí está ela. E já está. Vice-campeã nacional. Ela que era, digamos, apontada também como favorita. Sim, era atleta com, com o maior palmarés de, das atletas presentes e conseguiu o segundo lugar. Seguramente não estará totalmente satisfeita. Ela, ela vinha para ganhar. Uh, Vamos ver a terceira Cátia classificada Santos, agora. Cátia Santos, uma atleta da zona da Moita que neste momento a viver no Funchal e a representar o estreito da Madeira. e, e Susana Godinho conseguiu ganhar. A Susana Godinho que tinha estado muito bem uh, nas provas de seleção para o campeonato da Europa de corta-mato e também uma grande prova. De, e agora Susana Cunha a fechar o, Lindo, o a lote das cinco primeiras. A Susana. Carla Martinho, uma tata veterana. E, dos Recreios da Agda. E, e, e Pizueiro Pisoeiro, também. Isabel Pisoeiro, se não estou em erro. Sim, do Recreio da Agda também a chegar. Portanto, temos as primeiras classificadas, enquanto que relativamente aos homens, vamos lá espreitar novamente, e o que é que vemos? Vemos Também. Rui Pedro Silva a aguentar bem. <risos> Emília Pisoeiro. Emília, exatamente. A aguentar bem os adversários, Samuel Barata e Rui Pinto do, do Benfica. Sim, a ganhar em distância em relação aos atletas, ao quarto classificado e os restantes atletas, o que neste momento nos dificulta saber, em termos de equipas, como é que estamos. Neste momento o Benfica com vantagem, né Porque tem dois atletas na frente e o Sporting só um. Neste momento nota-se nitidamente. Que, que o ritmo abrandou estão todos à espera da parte final para para decidir a corrida chegam aí lado a lado uh, Rui Pinto tenta agora uh, impor uh, que o ritmo que o ritmo não caia não quebra que, que continua a ser um ritmo forte mas não muito forte porque todos eles sabem que vão ter que sofrer bastante para, para chegar à linha da meta tem aqui um, uma dificuldade muito grande que é aqui a subida da Pia de Coubertin e, portanto, isso, estão a tentar guardar a máxima energia. Vamos ver, é a expectativa, claro, expectativa para saber. Não sei se rapidamente podemos escutar a Inês, enquanto mantemos a imagem da frente, da frente masculina, a Inês Monteiro preparada já apenas escassas, uma curta declaração para podermos depois assistir à parte final da corrida masculina. Mafalda, podemos ouvir as palavras vitoriosas de, da nova campeã nacional? Algumas uh, dificuldades, já lá iremos, uh, Inês Monteiro está ali preparado, mas para já uh, vemos que uh, Samuel Barata e Rui Pinto uh, passam ali para a frente de Rui Pedro Silva, mantém-se mantém o trio na, na frente, claro. E... Isto é aquilo que temos assistido, uh, que acompanha mais de perto uh, as corridas em Portugal, é aquilo que temos assistido uh, nas principais corridas nos últimos tempos, uh, sumando, neste caso, o o regresso de, de Rui Pedro Silva a, a acompanhar estes dois atletas mas aquilo que temos assistido até agora é Rui Pinto e Rui Silva e, e Samuel Barata os dois a, a discutir as corridas metro a metro e neste momento temos um dos principais animadores da corrida o principal animador da corrida diria eu Rui Pedro Silva mais, o mais velho dos três a, a conseguir acompanhar para já até, até agora conseguir acompanhar e, e novamente, novamente o ataque na, na subida para tentar impor, sabe que os outros dois atletas uh, são mais novos e são mais rápidos e, e, e portanto tenta neste momento e está a conseguir criar alguma dificuldade. O, o Rui Pinto, de forma que ele até já está a tentar controlar o que é que se passa atrás para ver se não é surpreendido, já está a entregar um pouco uh, a luta uh, aqui na frente porque realmente uh, o ritmo imposto é muito, muito, muito, muito difícil de conseguir acompanhar. Agora é Samuel Barata a dar tudo, tudo, tudo o que pode e a conseguir abrir aqui um espaço e portanto o mais novo dos três, a grande esperança do atletismo masculino no meio fundo e fundo a impor hoje aqui o seu valor e a conseguir provavelmente sagrar-se campeão nacional. O Samuel Barata que no ano, no ano passado fez foi terceiro classificado, prepara-se agora para entrar também ele no estádio, a Praça da Maratona para já é dele. Sim, já tinha ganho no Sub-23 e chegou à maioridade, por assim dizer, e a conseguir o seu título de campeão nacional ainda não conseguiu, mas tudo indica que sim e que o segundo será o regressado o Rui Pedro Silva a um bom momento de forma, isso é muito bom o a saber que o Rui Pedro Silva, um atleta que já conseguiu grandes resultados, está novamente a voltar a, a um bom momento de forma. Uma imagem fantástica, correndo lado a lado na pista do Tartan, do Estádio Nacional, ao lado do novo campeão nacional, Samuel Barata, do Benfica, está agora a escassos 70 70 metros, não, António? Menos, menos, menos, menos, exatamente. menos. 30, 30 metros de sagrado campeão nacional, será uma grande alegria para este atleta, que treina aqui nestas instalações, portanto estava, em, estava a correr em casa, e conseguiu-se sagrar Campeão Nacional. Muitos parabéns para o Samuel Barato. Ele parece que não acredita. E Rui Pedro Silva faz a segunda posição, Rui Pinto será o, o terceiro, terceiro classificado. Sim. E agora vamos ver, a partir daqui vem três Sportingistas. Portanto, o Sporting vai fechar, o Sporting vai fechar e o Benfica só apresenta mais ou um, tanto, o Sporting vai ganhar por equipas. Não há dúvida nenhuma, o Sporting vai conseguir uh, ganhar por equipa. Mas uh, daqui a pouco naturalmente as classificações em termos gráficos nesta emissão, para já uh, os momentos que fecham estes campeonatos nacionais para os atletas elite, para os atletas uh, mais rápidos, claro que ao longo uh, da, da próxima hora ainda vão chegar muitos uh, concorrentes e uh, claro, para já os cumprimentos entre benfiquistas e sportinguistas entre o novo campeão nacional Samuel Barata do Benfica e ali uh, Licínio, Licínio Pimentel, uh, um dos claro, mais veteranos do Pultão, sim, a contribuir para a vitória coletiva do Sporting. O Sporting vai conseguir ganhar masculinos e femininos. Portanto, um domínio, vamos tentar recapitular esse momento uh, esse momento da vitória de Samuel Barata, acreditando que podia chegar aqui, ver e vencer em pleno Estádio Nacional no final depois com uh, Rui Pedro Silva a fazer a segunda posição.